Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal City Games. Quem fala com vocês aqui é o Will. E hoje galera, a gente vai pro gameplay de Resident Evil 3 Remake. Essa hora tão aguardada. Então, galera, é... eu tô colocando aqui pela primeira vez o jogo, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a Jogatina. Como eu comprei a versão antecipada, é, aqui vem a, a os trajes, né? Os trajes aí clássico e o padrão. Tá? Como é versão nova, eu vou jogar com a versão nova, depois eu vou querer ah! Pô, galera, pelo amor de Deus, na demo, né, do, no gameplay da demo que eu fiz, eu falei, porra, zoar o Carlos. Pô, Carlão, Deixaram eu fazer isso contigo, essa cabeleira aqui Bom, Carlão, eu, não, eu vou deixar você com a cabeleira mesmo, vai E vou com, com o traje original do jogo, depois eu, eu, eu jogo no traje novo É que eu nem vou colocar no, no, no facilitado e também nem no intenso, tá galera Eu vou jogar no padrão, porque eu também não sou o melhor jogador de Resident Evil E vamos para a história aí than any disease in modern history. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious. A uh, city emergency has been declared. CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Say.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 Fizeram um filminho mesmo, da hora. Pra quem não se lembra, a primeira versão do Resident, do Resident Evil 3 foi em 1999. 21 anos, cara. Estamos ficando velhinho já. Quem será que é esse cara aí que tá nesse. nesse compartimento? Nemesis. Já estamos em jogo, galera. Legal, deixa eu ver se dá para interagir aqui com alguma coisa. Isso aqui me lembrou. Essa parte, quarto levantando, me lembrou o Last of Us. Nossa! Nossa! Pesada, né? cara é pior que parece que tinha mais coisa para explorar num sonho né vamos dizer assim eu fui direto ali para para torneira deixa eu ligar o interruptor aqui legal que ela tá investigando vamos dar uma sapeada aqui calendário aqui 26 de setembro de 98 já se passaram dois meses desde o incidente com a Umbrella devido à suspensão as investigações não avançam bem como eu esperava é possível que este relato do que descobri seja a minha última incumbência como policial da STARS, Stars. só espero que ele ajude a chegar à verdade Vírus T. Os infectados parecem se tornar zumbis no sentido literal. O patógeno aparentemente se alastra por diversas vias diferentes descritas abaixo. Mordida de um indivíduo infectado promovendo mistura de fluidos corporais. Contato com curvos que ingeriram carcaças infectadas. Devido à força do vírus não se pode descartar contaminação por via aérea. Galera, é engraçado né, porque esse jogo ele sai num momento global assim, né, dessa questão do vírus, do coronavírus, bizarro. Vale dizer que aqueles que sobreviveram ao incidente ainda não apresentaram sintomas. Não está, claro que é por... não está claro se é porque o vírus tem um período longo de incubação ou se simplesmente temos ciência e infecção. Precisamos continuar alertas mesmo após o término dessa investigação. Quanto a mim, foram uma pequena dificuldade para dormir para estar em boa forma. Ainda assim é melhor não alimentar esperanças, pode ser apenas uma longa incubação ela está preocupada que ela esteja infectada Notas de investigação Empresa farmacêutica líder em Mark's Share é, focada, na, focada na criação de um armamento militar com uma fachada de empresa farmacêutica desenvolve armas biológicas em segredo surto do vírus T no laboratório em Arkley. Em deflagrou o incidente da munição conspiração com o governo Recon City gordas doações ao gabinete do prefeito Warren na prática controla a cidade é, Umbrella velha de guerra Tem story que Tem aqui envelope aberto Me em casa tem uns caras me observando a noite e dia De uma janela do outro lado da rua São agentes do Irons Da Umbrella? Não sei E também nem faz diferença Eu sei que o que eles querem É me, é, é me desgastar até eu ceder E tá funcionando, eu mal, eu mal como ou durmo direito Assim eu vou pirar Eu me sinto um zumbi mas, eu não vou me dar por vencida Eu preciso sair da cidade e fazer com que eles paguem de algum jeito Vão tentar me silenciar Lógico Se vocês ouvirem que me mataram Ou seja lá o que fazem com a gente como eu Vocês têm que continuar de onde eu parei Anexei aqui a minha pesquisa Se não interceptarem o pacote Ele deve ter tudo o que precisam saber Eu vou fugir daqui a cinco noites Me desejem sorte Legal Ó, banhando de novo. É, você tá bem, meu? Tá bem, João? Não é uma espinhazinha, nada. O que tá? Deixa eu pegar isso aqui antes. Fica é de um colega. E aí, campeão, como vão as coisas? Ainda não dá pra acreditar que os Irons te subsuspendeu. Uma sacanagem. Ele devia te dar uma medalha por sobreviver àquele inferno em julho. Lógico que você vai investigar e sair fazendo perguntas. Ué, espero que não fique chateada por eu não protestar. É só, o que, é só que tem tanta coisa acontecendo, os stars eram o orgulho da tropa. Quando o chefe dissolveu eles do mapa, eu fiquei crente que ia acabar no olho da rua. Então... Tá querendo mesmo sair de reconciling? Sabia que você não ia ficar parada na geladeira. Mas olho vivo, beleza? A Umbrella não vai deixar você desmantelar o negócio deles sem revidar. Se cuida de eu. Brad Vickers. PES, tive que disfarçar uma mensagem numa entrega de pizza. Aproveito. A, aproveita essa, essa suprema de carne. Tamanho família. Rachei a conta com, com o time. Legal. Calma, telefone. Olá, Jill. Você está okay? Brad, você? você tem que O que você está falando? Eu não tenho tempo para explicar. Você tem Nossa. Cara, mas já apareceu o grandão? É uma erva nossa <SILENCIO> meus gráficos estão bonitos demais cara Nossa. Tem a ver, não tem nenhuma a não para pegar aqui? Qualquer coisa verde agora é... Nossa! Caraca! O cara é estúpido meu. Corre! Corre! Corre! Corre! Nossa, mano! O cara é um monstro! De fato! Primeira fuga! Primeira fuga. Caraca, mano. Saia da cidade. Jill over here. Brad. You okay? What was that thing? Damn the fine though. But right now it's got a hard on for the only two stars left in town. You and me. I'm not sticking around. Just look around you. The longer we wait, the more screwed we are. this all happen so fast? I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like arcade on steroids. I am a little bit o jogo tá muito bom. Hey. Ei, Down Damn it. Agora dá pra correr pelo menos. Isso. daí. Uhum. Uhum. Jogar aquela plaquinha lá ajudou muito. Ah, caraca. Puta, passar não, não. não, eu não. Nós ainda somos uma então, me um team? Always. favor, não Desculpa, obrigado na realidade, né? Putz. Dá a ver um. dá um cabrão. Headshot! Beleza. cara tem quatro. quatro, quatro balas. não dá pra entrar, bora lá. Caralho. Bora. Cara, pra onde a gente vai agora? Cara, não vai adiantar eu ficar aqui brigando, velho. Bora, bora pra cobertura. The Não, tio, vambora Ah, ela tá com a faca ainda aqui, ó. Só que a faca agora é um item, né? Ela não é igual no Resident Evil 2 que ela acaba de se destrói ela. O cachorro aqui, ó, os, cachorro louco Poxa, pera, os cachorros loucos já Os caras vão sair Vai, vai, vai, vai Galera, vocês tem que assistir Geralmente eu jogo de luz apagada Esses jogos, né, cara Quanto mais se aproveita a experiência Melhor Mas, como eu tô gravando Aqui também Não vai dar Sai, seu louco. God. Bora. Agora. Sai, louco. Ação do jogo está demais. Puta merda. Tods mano. Ah não, não, não galera, vai. Vai querida. Vai, vai, vai. Nossa. Vai, vai, vai, vai, vai. Nossa. Cara. Caraca, mano. o cara no mar Cara, ver esse jogo que pra mim da série foi o melhor dos do. do 1, do 2 um, ou 3, né? Hey, easy, De novo, né? Só poderiam melhorar eu o cabelo do Carlos, né, galera? Pelo amor de Deus. clear. Espero Ok, eu Vamos. Lá com Carlos. Ver se tem alguma coisa pra cá, galera. Ei, o Um cara que explora muito às vezes até raiva A mecânica é praticamente a mesma Do Resident Evil 2 Remake Nada, I promise you're in good hands. I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this. Hey, whoa, whoa, whoa, whoa. What are you talking about? Well, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. Eu acho que é aqui que começa a demo galera. E é aqui mesmo. Bem no comecinho, né? A gente pegou a demo bem no comecinho mesmo, do jogo. Ei, hey, Captain. Essa fine young lady could use our help. Carlos. You didn't even think to ask fine young lady your name?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 If we can get this subway train moving, we can evacuate some survivors. But we need help. My men cannot do this alone. All right. I'm in. But I am on their side, not yours. Oh, hey. It's cool. We all want the same thing. Thank you, Jill. All right, super cop. Here you go. We can use this to stay in contact. I know what a radio is. Okay, first things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. All right. manual manual de pólvora guia da de, guia de, de de pólvora da UBCS no campo de batalha se ter falta munição torna vale o mesmo que um que um peido molhado se não quiser morrer enfia essas fórmulas básicas na cabeça na cabeça pólvora 2 balas de pistola pólvora vezes 2 cartucho de espingarda pólvora mais pólvora de qualidade balas de mag pólvora mais Duas de qualidade, show Preparo o ponto, era da festa, vamos dar, dar de comer esses mortos de merda Só tomar cuidado para não acabar virando sobremesa Show O jogo ele tá bem mais colorido do que o Resident Evil 2 Remake Não sei se é a paleta de cores, mas assim, a galera caprichou aqui Tenho um, 8 munições e uma chest tabloide. No Hello dia 25 de setembro. O RPG recebeu um telefonema desesperado comunicando uma agressão. Um homem desgrenhado, parecendo um mendigo, atacava uma pedestre perto do Museu de Artes Lambas. Os policiais encontraram o corpo mutilado de uma mulher e ao lado, de, ao lado de caçambas. Ela tinha dezenas de mordidas esperadas pelo corpo e havia sido me retalhada, sugerindo canibalismo. É o terceiro caso do tipo em Raccoon City só esse, só esse mês. Mas quem foi? Quem anda papando bife de gente? Os caras são fome Nós do New Comet estamos nos ruindo Achando que os pacientes da suposta Molestia canibal tratados de Graça no hospital Spencer desde agosto Talvez tenham enjoado do rango Do refeitório, bizarro Nossos repórteres se infiltraram no Spencer Fizeram perguntas contundentes um e voltaram com história De terror de embrulhar o estômago Virei a página para ler mais, bizarro Aqui não tem nada, bora lá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 por esse perto que é da station station ser por aqui, bom bora lá ela tá bem ervinhas pólvora pólvora, pólvora, mas pólvora é munição de pistola, né? O que, que tem aqui? Apareceu uma chave. Não, não vai. Engraçado, não lembro de ter visto isso no, como chama, no, na. opa Legal. Vamos combinar itens Alguns itens podem ser combinados com outros itens para liberar no espaço ou criar algo novo Basta usar o comando Mais e combinar Então vamos fazer isso já Beleza Vou colocar para cá Isso meio chato para organizar Então já vou combinar isso com isso. Ai o que que eu fiz? O que que eu fiz? Eu até sem que querer Descartar Ctrl Z galera. Beleza. Toma mais cuidado da próxima. pistola nove minutos com capacidade. It almost looks like I can working if I plug in the right whatever it is. Whatever. de síntese de ervas. Tá. Obrigado né pra aparecer depois que eu deletei uma erva. Obrigado. Uh, guia de Sintes de Ervas UBCS. É, não tem paciência para bunda mole, que, vou que, que volta rastejando para base a cada arranhão. Vai logo para casa chorando com a da mamãe. Mas, para quem já enjoou do jeitinho materno, recomendamos de decorar as seguintes receitas: erva verde, mistura de alta potência, erva verde duas vezes, duas ervas verdes. Mistura de potência máxima, erva verde mais erva vermelha. E o erva verde três vezes Spray de primeiro socorro, isso não dá pra fazer Vai pegando quando pintar, tá resolvido Vamos encerrar por aqui e tomar uma cerveja Bora Se tem alguma coisa pra cá Eu já desperdicei logo duas, hein Noob não tem mais nada pra cá Aqui tem um save Vamos hum, meter um save já Padrãozão, não tem nada, no um baúzão, só, só o tempo para guardar mesmo. O trouxa aqui já jogou uma combinação de água verde e vermelha embora. Vou lá então. Pronto, agora começa a ação de verdade. Headshot querido não dá pra abrir nada se todo fosse assim né botária é foda né caraca se todos fosse assim um tirinho no no coco mais munição pelo menos a munição eu não joguei fora né Opa! Opa! Rola headshot Foi! Tá boquinha aberta aí querido Não adianta né? Vem! Vem! Vem! Vem! Cara, o. Um, um, um... Ah, sabia! O desmembramento desse jogo tá demais, né, cara? Tchau! Será que ele tá vivo? O desmembramento do jogo tá animal. God. No, Carlos, I've reached the main avenue. Which way do I go? See a big transmission tower? That's a substation. Você <risos> tem hum, que circular por uma para a chegar Você quer dizer a que está um fogo? Talvez. Né, querido. É a mangueirinha. É lógico né que vai cair. Calma aí querido, agora vai chegar Vai embora, querido. Já era, cara. São é um saco, né? Essa mulher já morreu? Morreu nada, desgraçado. Tchau. Eita É, daqui a pouco vai acabar a munição, então tá aqui Vamos lá Se tem algum item aqui Óbora bem na direita agora no visão, tá? Tchau. Você quer levantar ainda, querido? Fica aí de boa. Beleza. Vamos entrar aqui. Rolando um, um rockzinho de fundo. Opa, minha munição. Deixa logo aqui. Eu acho que vai dar merda, né? dá para sair, mas vamos ver o que tem aqui dentro é, precisa de uma chavezinha aí. ah, eu vi aqui caixa chique vamos ver o que tem nessa caixa obrigado vamos examinar tá a imitação de rubi parece feita para ser encaixada em algum lugar Típico de Resident Evil né vou Ter que ficar andando com essa pedra para cima e para baixo até saber onde enfiar ela uh, Tem mais alguma coisa aqui Vamos lá Pessoal, no conteúdo, não desligue! Galera, a primeira parte a gente vai até aqui, beleza? E no próximo episódio, o Jalan, a gente, já, a gente continua exatamente daqui. Já aproveito aí pra vocês se inscreverem no canal, né? Colocar o comentário de vocês. Dê o um like se vocês curtiram da jogatina. A ideia é que seja divertido aqui, vocês consigam acompanhar tudo. Beleza? E até a próxima. Valeu! Fui!